Alô, você é ligado no Rio Mafra Mix? Estamos aqui na prefeitura de Rio Negro, a RMix no Ar. Hoje, conversando com a secretária de Cultura e Turismo, Jussara Aide, que atualiza as informações. É, da programação de Páscoa em Rio Negro, né? Teremos a Feira das Araucárias, também passeio ciclístico. Bom dia, secretária. Como que está a programação o Rio Negro se prepara para uma programação diferente nessa Páscoa? Bom dia, Robson. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Exatamente. Em Rio Negro, a Páscoa sempre é mais Páscoa. E vocês podem ter reparado aí a nossa cidade, ela está ficando bonita, com os coelhinhos, com os ovos. E nós estamos aqui numa programação... Dia 3 de abril, domingo, é uma programação especial ali no Calçadão é, Milton Vitibueno, é, onde acontecerá a Páscoa em Rio Negro, Feira das Araucárias. Nós teremos os artesãos com todos os seus artesanatos os artesãos em Rio Negro, a Artesol, a Aço Arte, a Rede Feminina, o CAPES. É, a Pai de Rio Negro, entre outros, que estão lá expondo seus artesanatos de Páscoa, entre outros. Vai ser um dia incrível. Teremos é, também, Robson, ali, uma completa praça de alimentação com a presença da Feira da Lua, o CTG, o Rotary Rio Negro, também lá oferecendo é, essa alimentação, para vocês que estão nos assistindo, e claro, agora, as outras atrações que, que teremos ali, como o passeio ciclístico e os shows que vão acontecer, o nosso diretor de turismo, Caio Dutra, vai falar para vocês. Tá certo, secretário, e também comigo, Caio Dutra, diretor de turismo de Rio Negro, que nos detalha um pouco mais desse passeio ciclístico, é esperado quantas pessoas e como que vai funcionar esse passeio? Bom dia. Bom dia, Robson, pessoal que está aí nos assistindo, então, assim, a gente está fazendo esse primeiro passeio junto com a Feira das Araucárias, né, vai acontecer então ali a partir das 10 horas da manhã, e um trajeto extremamente básico, simples, né, com pouca elevação, Pensando aí no, no público infantil, né? Junto com, com seus pais, digamos assim, né? As criancinhas aí. Então a gente vai sair ali da Feira das Araucárias. Às 10 horas da manhã vai dar uma volta pelo centro, né? E vai passar ali na Pirambeira. Todo mundo conhece um trecho que desvia aí as subidas da, da nossa cidade. Retornando ao local do evento. Então vai ser em torno de 6 quilômetros. A gente tem uma expectativa aí de aproximadamente uma hora. Esse passeio, o pessoal retornando aí para ter mais uma programação dentro da, da nossa feira, a concentração, né, do pessoal que vai participar com as bikes, ela inicia às 9h30, né, E vai ter uma fanfarra do, do colégio Olavo Bilac, né? Que vai fazer uma apresentação bem bacana. Enquanto o pessoal está se concentrando aí na chegada, né? Tem toda a feira já montada, a feira começa então às 10 horas da manhã e o pessoal já pode aproveitar a praça de alimentação, vai aproveitar aí todo o artesanato, né? Exclusivo para Páscoa, né? E na sequência, a partir da uma e meia, a gente tem uma apresentação musical com o Dene Campos. Né, ele é um artista local e regional aí tem é, muito conhecimento na, na área musical, já foi maestro enfim, e a partir das três e meia da tarde a gente tem a apresentação das meninas de Rio Negro, é né, uma atração também regional, um estilo mais gauchesco e sertanejo que agrada bastante, a gente já conhece aí o, o nosso público, vai ser um show bem interessante na parte da tarde também tem algumas apresentações teatrais né, algumas apresentações do balé do SESI o SESC, do Sesc né, e, então vai ser um um dia assim bem voltado à família, né, e pensando realmente na, na atração de Páscoa que seja um domingo bem bem atrativo aí, e bem descontraído, a gente espera também que o clima colabore, né, e esperamos mais ou menos em torno de 100 de 100 bicicletas aí já na parte da manhã e o dia com um público bem elevado um dia bem bacana, Robson. Tá certo, Caio, secretária, muito obrigado mais uma vez. E a programação completa da Feira das Araucárias e os detalhes também do passeio ciclístico e os horários dos shows, das apresentações, tudo isso se encontra no riomaframix.com.br. Seguimos com outras informações ao longo do dia.